galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, a 400 E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí Alguns ônibus urbanos aí que marcaram aí é, A década de 80 e 90 na minha infância O primeiro veículo que eu vou mostrar é, Eu vou começar pelos mais antigos É o Ciferal Condor É, é um modelo mais antigo né e eu lembro quando era criança andar bastante aqui nesses veículos aqui a foto que eu achei é um veículo que tá bem derrubadinho parece meio jogadinho e era um veículo que eu lembro bem de andar nele na época era um veículo bem bacana quando novo agora o segundo veículo pessoal esse aqui eu lembro muito bem também que era o Caio Gabriela ele era um ônibus urbano aí que tinha bastante dele aí circulando. E ele era um veículo bem simpático, com chassi geralmente 1113, né? Aquele barulho bem característico do Mercedes 1113. E nessas épocas aqui, todos eram dianteiros e não tinha muito conforto. Na época não tinha suspensão A, era fechão de mola mesmo, era tipo um caminhão... Só com uma carroceria é que a parte traseira e era um ônibus bem bonito. E a Caio acertou bem nesse projeto aqui de ônibus que ele era um ônibus muito bacana. vamos para o próximo. Eu lembro muito bem do O371 Urbano, o 371 nu Quando ele saiu, isso aqui foi uma revolução. Ele era bem quadradão, assim bem maior que os concorrentes assim em largura e altura. E, e ele revolucionou. Ele tinha esse letreiro na frente bem grande, que ficava bem visível o, o destino, né? Ali, o prefixo. E era muito moderno para a época. Mas o interior é onde revolucionou mesmo. É, ele tinha esses bancos de fibra, que tinha esse tipo acolchoado para ficar mais macio. E ele já tinha até o um lugar para pendurar ali, para segurar. E ele tinha um espaço interno muito bom. E a iluminação também era muito boa já. Sistema de ventilação. E é um ônibus que na sua época ele revolucionou mesmo. E vendeu bastante, na época tinha bastante desse ônibus rodando. Um outro ônibus também que eu lembro muito bem, é o Caio Vitória, no caso aí, chassi, Scania 113. Era um ônibus, putz, ele era bem altão assim, bem imponente. E aquele ronco do Scania, né, quando era criança eu queria só ir lá na frente, só para ouvindo um ronco do motor e vi o motorista dirigir a máquina. Aqui a foto da dianteira, esse ônibus é da minha cidade, que são os dos campos, na época tinha essa empresa, capital do vale, e aqui uma foto da traseira. Um outro ônibus aqui, agora mais moderno um pouco, é o Ciferal GLS, eu lembro muito bem desses ônibus quando saíram, e ele era bem moderno também, bem bonito, Bem diferenciado, porque os ônibus eram mais quadradões, né? E ele saiu com essa frente mais arredondada. E ele tinha essas lanternas traseiras que eu achava bonita. Muito bonito o ônibus. E na época, foi um ônibus bem utilizado aí pelas empresas que faziam linha urbana. Aí. Esse aqui foi cinco modelos que eu trouxe. É, como eu falei, é um gosto pessoal, os ônibus que me marcaram mas comente aí no qual ônibus aí que vocês gostavam aí na sua época e, e quem sabe a gente faz um vídeo no futuro aí. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou deixe seu like e se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigado pessoal, até mais.